Tudo que eu tenho nessa vida é minha coragem e minha palavra. E eu nunca abro mão disso. Tá entendendo? Eu, eu gosto de você, Tony. Sempre fala a verdade. A história continua, só que agora mais pancada Vem cheia de belas sapes, é polvinho na quebrada Ainda é foda fazer rap, uma par pensa que sabe você tem que parar com isso antes que o rap acabe Fala que é MC, e aqui cê se sujeita É homofóbico, machista, reaça e de direita Não tenho lado, corro com a maioria E até onde sei o rap sempre foi periferia Fácil bater no peito e falar que é pica Mas cola nos picos e tenta Acha um que é cinco, que não tem tempo ruim Nunca foge da treta, só tem amor Põe o coração na ponta da caneta Tem que ter disposição, não adianta ter talento Tem que te arrepiar, fazer mostrar o sentimento Essa fita te motiva, te deixa confiante Quando vê, você voltou mais filho da puta que antes Porque a verdade mostrou a sua força Agora a força vai mostrar a verdade Vai ser assim, a verdade é saborosa depois de uma chuva de mentira Tão ligeiro, verdadeiro, a ideia tá dada Que é ser homem, Difícil, né? Tão ligeiro, verdadeiro, difícil, né? Porque macho, meu, meu cachorro também é. quer, quer ser da rua, mas só conhece a calçada Que mostrar um fraco Quer ser da rua, esquece da rua Vai pensando que ser homem é ter um pinto e um saco Acordei cedo, fui pra pista, ralei pra caralho Tive que ser educador, aluno, namorado, filho e pai Ainda era amigo, beatmaker, MC E nem foi difícil Fazer um disco surgir a faculdade Me ensinou coisas que não tinha na rua E a rua me ensinou a malandragem Como a vida dura acorda cedo Faculdade trabalhar depois trampar Dormir 3, 4 horas por noite ter que levantar Vi uma pá de preguiçoso fica no caminho Aí que eu percebi meu corre eu faço sozinho Uns querem ganhar na mão outros querem levar no grito Não quero jeito mais fácil Não seja pobre de espírito Tem que ter disposição Não é pra covarde Se eu não fizer meu corre não conquisto metade, menos descanso Mais trabalho, menos rolei, mais estudo Uns tão felizes com tênis de mil Só quero dominar o mundo am... Nunca mais fala desse jeito É bom que eu nunca mais ouça você falando desse jeito de novo Tem alguma coisa errada com você, cara? Você acha que eu manda chuva por aqui? Você não manda em nada, rapaz Que eu estou pronto, eu vejo medo nos seus seguidores Eu vejo medo Tão ligeiro, verdadeiro, a ideia tá dada Que é ser homem, Zé, difícil, né? Tão ligeiro, verdadeiro, difícil, né? Porque macho, meu, meu cachorro também É que amanhã, quer ser da rua Mas só conhece a calçada Que mostrar um fraco Quer ser da rua, quer ser da rua Vai pensando que ser homem é ter um pinto e um saco Tony, I'm... Tony Não esquece o que eu disse no começo. Os caras que duram nesse negócio são os que se comportam direito, discretos, quietos. E os caras que querem tudo ticas, champanhe, brilho. Esses não duram. Você ouviu a história, me absolverá. Você sabe do que eu tô falando.